E na velha, Grande espírito de força, Grande espírito de amor, desperto ao som do meu tambor, despertando ao som do meu tambor. Feliz 2017, ainda não né, será hoje à noite a virada, cheio de esperança, cheio de paz, trazendo a força do grande espírito de amor, que vem lá do centro da terra, a força total. Essa música me dá uma pilhada gente, eu preciso segurar a energia aqui. Hum? É. Essa música traz a força dos meus índios aqui, o negócio fica pesado, pesado não, fica forte. Gente, boa tarde mesmo, Paulo Sérgio Oliveira em mais um programa pelas mágicas ondas da Rádio Mundial. A Rádio que Acredita na Vida, está filmado esse programa hoje, será filmado e irá para o YouTube. Então daqui a pouquinho vocês vão ver que eu estou com convidados aqui, né? uma turma nova, nova não, veio, o mesmo pessoal que veio a semana passada, né? O Felipe, a Isabela, a Yara, a Samira, né? não é isso? A Yara, a Samira, o Léo e o André, por incrível que pareça, o André com a gente aqui. Porque esse cara é um personagem, né? Incrível. Olha, eu espero que não chova hoje, nessa virada de ano, depois o André está conosco aqui. Mas fico muito feliz com a presença de vocês. Gente, agradecendo. Eu começo sempre esse programa agradecendo. Agradecer, então, ao ano que a gente teve. Agradecer é fazer a graça divina descer até a gente. Ano de trabalho, ano árduo. Como eu amo o que eu faço eu não quero me aposentar nunca, então eu posso dizer que foi um ano maravilhoso, porque eu trabalhei muito. Minha voz está cansada, o corpo está cansado, mas a minha alma está livre, está leve. Estou muito feliz com tanto trabalho, tanta novidade acontecendo para 2017, meu livro está saindo, está saindo uma história grande, um festival que a gente vai promover. É, tem coisas aqui que eu nem contei para vocês, está tá rolando aqui também. Então, a gente fechou em 2016 um ciclo 9, né? Um ciclo antigo. Estamos indo para o 1 agora, né? É só fazer a soma aí, né? 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. 1, 1 mais 0, 1. A gente está no ano iniciando uma nova etapa. Tudo que ficou, ficou, gente. Marcas o que se foi, né? Já foi, chega, né? O passado, ó. ó. Você pôs a cabeça para cá. Esse segundo aqui, ó. Que passou. Não volta mais. Então o ano Não volta mais. Bacana o que você plantou, bacana o que você produziu, mas já foi. Você vai colher agora. Se você não produziu, começa a plantar a partir de agora. Ano 1 um é o ano da ação. Para mim, o maior astrólogo do mundo é o Quiroga, aqui da rádio também, tem programa aqui. Ele gravou um vídeo dizendo que 2017 é o ano da ação. É o ano de você colocar em prática mesmo, 2017. Repara nessas palavras, ó concentra ação, medita ação. Sem ação, nada vai funcionar. Então, esse é o ano de botar em prática. Ah, quando eu tiver dinheiro, ah, quando aquela história, quando eu tiver um namorado, quando... Não tem esse quando. O presente é o único tempo que existe o presente. O futuro a Deus pertence, o passado não volta mais. Ação, gente. Essa é a mensagem que a gente traz aqui. A gente vai começar, então, trazendo uma música. Por que eu pedi para você, André, trazer essa música? Você e a Isa... Além de vocês estarem bem ensaiadinhos com essa música, ela está bombando por aí. Eu conheci um grande yogi chamado Hariharananda. Ele foi contemporâneo de Yogananda. Estudaram juntos. Ele faleceu agora em 2000, acho que foi 2003. Eu conheci. Ele falava: olha que interessante. O segredo da vida e o segredo da humanidade está bem debaixo do seu nariz é a respiração. Cara, o cara era bom. <risos> então, eu vou pedir para você trazer essa música. Vamos começar com ares novos, começar respirando, começar trazendo o um novo e deixando ir o um antigo embora. Tá bom? André Parise, Isa e a gente correndo atrás deles aqui, não é isso? Vamos lá. Eu particularmente gosto muito dessa música. Respira Respira fundo E cria E cria um mundo Respira Respira fundo E cria E cria um mundo Respira Respira, respira Respira fundo E cria De dentro pra fora De, de fora, fora. Recria Recria o mundo Respira Tudo respira, a cor o som, o ar e a natureza, tudo respira, a terra, o sol, a lua e as estrelas. E Sou. Uau! André, eu sou apaixonado por essa música. Eu já falei isso para vocês, mas eu repito oh, obrigado, aqui, né? Obrigado. É igual aquele cara com a namorada, ele vai falar sempre que ele é apaixonado por ela, várias <risos> vezes, né? Eu sou apaixonado por essa música, né? Essa questão da, da respiração. Tudo respira, tudo tem um ritmo. E a grande sacada é a gente se conectar com esse único ritmo que pulsa tudo. Então, essa música realmente põe a gente numa frequência. O meu programa lá pela TV chama. Né, todos vocês já tiveram lá. Chama em frequência maior, né? Porque é questão de frequência. A gente consegue realmente trazer uma inspiração nova. Olha essa palavra, inspiração. Né? Inspiração, conexão direto para vir a música, para vir o som, né? Inspiração, entusiasmo, sabia? Entus, Deus no sistema asmático. Entusiasmo. Né? Uma respiração é trazer Deus para dentro. Então, eu tenho certeza que o ouvinte... Entra numa sintonia legal. Vocês perceberam que está todo mundo de branco aqui? Quem, né, quem, tá, quem vai ver a filmagem, está todo mundo de branco aqui fazendo o Réveillon 2017. O um Réveillon do bem. Porque a música aqui, ó, aqui não precisa de bebida, não precisa de comida, a música nos alimenta. Tá? Isso que é legal, é isso que traz a, essa essência. Deixa eu dar os recados aqui. Virada Xamânica, alô, Léo Artese. Está aqui o um recado, ó. 12, 13, 14. Eu estarei lá, né? Eu estarei. Dessa vez eu vou estar sem a Isa, ela me abandonou. Né? Vou estar <risos> sem ela fazendo backing. Vou estar com a banda Viva Vida, fazendo a Virada Xamânica. Vai estar Xandra Lacombe, todo mundo que passou aqui. Uma galera... Tem, tem índios, cara. Tem índios é, do Chile, tem índios é, da aqui. Tem muitos artistas do xamanismo, dos mantras. Virada Xamânica. Entra lá no meu WhatsApp. ó, 11991197915. Ou Paulo Sérgio Oliveira com H... No final, no Facebook Ou na minha página também, mas vamos lá, mais fácil os dois WhatsApp 197915 Ou Paulo César Oliveira com H no final Para você saber sobre ingressos, acampamento Porque é um festival, né? Uma galera é, de um novo movimento Então tem gente que vai ficar lá sexta, sábado e domingo Eu me apresento, a gente se apresenta no, no sábado Às 17 horas é, Antes do Chandra Lacombe, vai ser bem legal também então, você acha lá com a gente. E a gente se conheceu aqui, tirando o André que não quis ir no festival, né? A gente se conheceu aqui no, no, no festival Manás, foi muito legal. Se conheceu, que digo na essência, né? O Léo não teve lá, que a gente não se conhecia ainda, né, Léo? O Léo e o André não, mas a Yara teve... Cada um aqui. A Isa cantou comigo e cantou com Deus e o Mundo, né? A Yara cantou com a banda das Tribo das Cores. O Felipe Stein cantou com a banda dele, exclusivo. Mas a gente não aguentou e entrou no meio do show dele, não foi? Foi muito legal é. Assim como o Léo Carvalho entrou no meu show também A gente, a gente fez um, uma miscelânea muito legal E é muito bacana Esse é o novo movimento da música que eu quero trazer Feliz por vocês estarem aqui Feliz pelo que a gente vai construir esse ano Vocês não têm ideia de onde a gente vai chegar com essa música Eu falei que a gente vai tocar esse projeto Agora eu com a minha força escorpiana Eu falei, é, agora eu vou pegar de ir é. Eu vou, vou em frente com essa história da música aqui então, estou muito feliz com vocês nessa caminhada. Mais um recado, as constelações com a querida Márcia Pugliese, aqui da, da, da rádio, no espaço dela. continua as quintas-feiras, lotado. A gente só consegue marcar com uma semana de antecedência. Não dá para marcar na mesma semana. Entra em contato, quem quiser fazer esse trabalho. A constelação xamânica que vai numa profundidade da origem da constelação. Não quero falar sobre isso hoje também. Eu quero começar o ano desejando aqui é, eu fiquei colocando um díxito aqui... E essa energia é atemporal... Fiquei colocando aqui para vocês... É, para que a gente tenha um ano de conexão... Para você entender que tudo está a serviço de algo maior... Mesmo aquilo que a gente chama de negativo... Pela falsa noção de separatividade que a gente traz... Né? A gente entende algumas coisas como negativas... Mas não, não há nada negativo... Né? Essa dualidade é algo que foi impregnado no inconsciente coletivo... Na nossa história. E quando a gente entra nessa frequência maior, a gente percebe, e a música ajuda muito nisso, a gente percebe que essa separatividade é uma ilusão mesmo. É isso que os iogues chamam de Maia. Então, feliz com tudo isso. A Yara, não sei se dá tempo. Yara, vamos cantar um. Deixa eu pegar ela de surpresa. Me dá um violão aqui. Deixa eu pegar a Yara de surpresa. Sabe o quê? Janeiro não é uma vez em manjá? Opa! Vamos, vamos cantar um vamos cantar um samba aqui? Tá legal? Que tom que a gente cantava aqui lá no Fora? É o é água... é água do. É isso aí, tá. Legal. Gente, surpresa! Deixa eu pegar aqui, ó. O Tomás não me fala se tá saindo o solo do violão. Fala maior. É água no mar.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 Cheio de promessa era só Quem foi Quem mandou o seu amor Se fazer de canoeiro O vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro E leva pro meio das águas De Emanjá E o mestre valente vagueia Olhando pra areia Sem poder Fazer uma força Adeus, meu amor, não me espere Porque eu já vou-me embora Pro reino que esconde os tesouros De minha, minha senhora história. desfia colares E conta pra vida passar E deixa de olhar pros veleiros Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar Foi mar. Foi Beira Mar quem chamou foi beira, foi beira Mar Foi Beira Mar Foi Beira Mar Foi Beira Mar quem chamou Foi Beira Mar Foi Beira Mar Te peguei de surpresa <risos> <risos> Gente, essa homenagem é Manjá Janeiro É o Mês das Águas e eu falo da psicologia, que o pessoal fala de Afrodite, fala de arquétipos romanos, gregos, né, Afrodite E a gente esquece dos arquétipos brasileiros que a gente tem E Emanjá significa também as nossas águas, as nossas emoções Então tá aí para janeiro, né, o mês de Emanjá, a nossa homenagem aqui Aproveitando a Yara, eu não conhecia a Clara, mas eu conheci Paulo César Pinheiro O ex, né, o viúvo de Clara, tive o prazer de conhecê-lo muito legal a história deles, assim. Então, na outra hora a gente conta essa história da Clara Nunes, né? com, com essa música que ela cantou com a banda Toca o pau aí. Quanto, é, quanto é tempo tem, Tomás, pra gente aí? Cadê o Tomás? O piloto, como é que é? Aperta um os ídios que o piloto sumiu Tá ali. Sete minutos. Ainda não é a hora. Eu queria trazer o Léo Esbano aqui com a força cigana dele. Aqui tá com o violão, e Léo? É, então, já vai preparando aí, só na caixa. Gente... Porque a gente combinou, Tô fazendo alguma coisa diferente, Tô comendo alguma música aqui. Pode acontecer, hein? Vocês me policiem, tá? Legal. Isa quer falar alguma coisa? Para, uma palavra para o ano de 2017, Felipe Stein. Alegria. Alegria. Renovação. Nossa, renovação é o que eu ia falar, né? Despertar. Conhecimento. Prosperidade Prosperidade Pra mim também <risos> fé. fé Com fé você tem tudo, essa é a maior riqueza Acho que tem todas as palavras você ele que resumiu Quem tem fé tem alegria Quem tem fé tem conhecimento é, Tem despertar Tem prosperidade é, Fé é a maior das riquezas Boa André, boa o meu nome é amor, o nome do Felipe é amor, ou o nome da Isabela é amor, o nome do Tomás é amor, apesar de, deixa eu ver se ele tá dormindo ali, não, hoje ele tá, tá bem humorado, né? A Yara é a Samira, tem dois amores aqui, Léo Esbano com a força cigana dele, o Felipe, o André París, que eu nem acredito que está aqui hoje, né? ainda não acredito. Ok, aqui, ó, eu, presente. Gente, a gente vai entrar nesse mantra, mantra, né, man, mente, teia da mente, é uma desconstrução, o mantra tem esse poder, e o pessoal pensa que só existem mantras indianos, só existem mantras é, havaianos, não, qualquer frequência que você conseguir trazer musical que dê essa desconstrução da mente, é um mantra, tá? Então, é um mantra bacana, quando a gente fala meu nome é amor aqui, a gente está falando não do amor de alguém, por alguém só, de pai para filha, de um casal, a gente está transcendendo o amor maior, o amor que move a vida, a força maior que move a vida. E realmente a gente se coloca numa frequência bem especial. E é nessa frequência que eu quero que você comece o ano de 2017. Tá bom? Meu nome é Amor, porque você permeia amor. O meu é, o seu é. E nessa frequência, a sua divindade se expande dentro de você. Você entra na frequência maior de toda a divindade. Respiro luz, paz, amor, tranquilidade, na nossa casa só tem bondade. Respiro luz, paz, amor, tranquilidade, na nossa casa só tem bondade. Meu nome é amor, é amor. A rádio Mundial. Felipe missei. E verdadeira. meu nome é amor. E amor Paulo. É amor. Sônia, é verdadeira amor. É Sérgio Oliveira. Agradecimento é a quem esteja aqui. Já tá na porta. Aleluia Maria. meu nome é amor meu. A É, amor! É, amor! É, amor! É, amor! amor! É, amor! É, É, amor! É, a serviço de algo maior Meu Assim falei Mais é uma só <risos>